Bem-vindo de novo no Ghost Hotel para mais um jogo sobre o tema The Division. A gente já fez um, talvez vocês vieram, talvez não. Uh, é o segundo, só que essa é o que, que tem de especial é que é um jogo só de McFad. Animal! A gente esperava isso fazia muito tempo aí em São Paulo. E o time do Centurion que é de lá de Minas Gerais fez. Pra nós Estamos no time do JTF que, é JTF, que é uma força de defesa de ordem, vamos dizer, e os inimigos são o LMB, Last Man Battalion, eles estão aqui para causar e estamos aqui para botar ordem. Eu sou Sniper, a gente tem diversas missões, a minha vai ser de onde a galera me manda e manter o inimigo. Aí no começo, desculpa, eu não sei muito bem do objetivo, realmente desculpa, mas temos que armar uma bomba, eu acho que é isso, e eu vou dar A suporte gente, por é... cima, Ó, oh, isso aí, galera. aqui, aqui, ai pistola, vai, vai, passa na frente, passa na frente. Corre, corre! Sniper para comando. Posição, essa posição é comprometida. Contato, contato. A direita. Subindo a escada. Em cima da gente, em cima da gente. Subindo essa escada aqui. Você solta, faz tac, tac. Tem... O cara levou um tiro. Vou tentar pegar as janelas aqui É, eu começo o jogo matando um amigo mas também era para estar de, de camuflado, o um cara tá de branco, eu não sei, e o outro tava de pé. Ah. Aí de repente não tem mais ninguém, não sei o que aconteceu, ou avançou, ou recuou, mas tô sozinho aqui. Vou dar um rolê para dentro, ver que tem por aí em direção ao objetivo. Na arma, na arma. Boa. Aí o cara falou que eu tomei tiro na perna quando eu entrei no bagulho. Sinceramente não senti verifiquei não não não na mão na mão vem não não é tão feliz não preciso Sniper, Sniper, comando. estou com o braço direito ferido em J2, escondido, eu acho que eles não sabem que eu estou aqui, se dá para mandar um médico, seria da hora, se o comando está caído, fodeu. É isso foi a primeira parte do Division, bem agressiva, uh, eu gostaria de fazer mais duas partes desse jogo, mas infelizmente, tem uma parte que eu arrebentei de sniper e não filmei, então provavelmente vai ter só mais uma, espero que vocês gostem, esperamos a próxima, dá trabalho pra porra, falou!